Eu, Madalena Josué, Kaique e Janaína, vamos dar uma passeada nessa matinha aí embaixo. Ó. Vamos dar uma explorada aqui. E eles já conhecem, né? Mas nós não conhecemos a fundo esse lugar não. Então nós vamos dar uma passeada. E vamos registrar o que a gente puder para vocês. Que para mim vai ser novidade. Algumas coisas eu já conheço, outras não. Então vamos nas outras não dessa vez. Descer com calma essa escada aqui pra mim não tropeçar e cair com essa câmera. Vai ser bem chato. Sem contar que se quebrar essa câmera, há o um prejuízo grande. Já botei uma bota de borracha. Uma não, duas que eu tenho dois pés, né? As duas botas de borracha. Porque agora vamos pisar na lama. Sem problema. Bem-aventurado quem criou essas botas. Ei, que aguinha abençoada, ó. Ô, Josué, essa... Cadê ele? Aí eu pergunto, onde é que essa água tá vindo? Que eu sei que é da serra, né? Lógico que eu sei, mas qual dos lugares aqui? Gente, essa água pode beber, essa água tranquilinho. Mesmo na chuva que deu agora, Pode essa água ser bebida, que não tem problema. Uma vez eu estava com a Madalena. A Madalena estava grávida de nove meses. E nós estávamos pescando lá perto do rio Paraná. E aí bateu uma sede e era um calor. Você lembra, Bem? Espera, não sei se é por aqui que vai. Aí lembra que você estava grávida de nove meses, né? Nossa. Aí estava eu, você... Já fiquei grávida três vezes. Qual delas? Eu acho que foi da primeira. Aí tava eu, você e meu irmão e a, e a namorada dele aquela vez. Aí nós tava pescando, gente, e bateu uma sede de verão, lá na região de Presidente Prudente, onde eu nasci, é muito quente. E nós estávamos pescando assim, eu falei para a Madalena, vamos beber uma água ali, Pedro. Então o pessoal tava pescando mais para cima, então nós passamos deles para ir mais para cima deles, para pegar uma água mais limpa. Aí nós bebemos água, que delícia, matou a vontade, lavamos o rosto. Aí nós pegamos as nossa tralha de peça e continuamos subindo. Tinha uma vaca morta dentro da água. É, rio acima. Tinha uma vaca morta lá cheia de bigato. E nós tínhamos bebido água lá embaixo, todo bonitão, lavamos o rosto. Estamos vivos aqui, ó. Sossegadinho, sossegadinho. Essas coisas acontecem, viu? Pois bem, quem tiver alguma história meia escabrosa que nem essa que eu acabei de falar deixa nos comentários aí porque essas coisas acontecem na vida da gente e tem gente que não fala porque diz que tem vergonha ah, eu tenho vergonha de contar essas coisas pessoal, olha só uma pedra aqui e é por isso que a água aqui é um, é um item muito especial porque eu estava observando que onde tem essas pedras aqui logicamente isso é só uma ponta né, de alguma pedra grande que está aqui para trás, ó. Deve estar tá aí pra, pra subindo aí e vai embora. Ah, tá ali, eu acabei de falar. Naquela região ali tem pedra. Na casa desse amigo, desse irmão, na verdade, do Josué. Ali é uma pedra. Ela tá lá em cima, desce para cá, passa no rego d'água e vem terminar aqui. Ó. Terminar aqui não, eu passando em cima dela. De repente, ela ainda continua aqui para baixo e vai lá para baixo. tá me chamando lá em cima. O que está acontecendo, será? Esse cano onde está caindo essa água ele vem de dentro de um tanque aqui atrás onde eles criam tilápias e depois colocam aqui nesse tanque porque o José está desejando mesmo montar um terceiro aqui. Essa água então o tempo todo é aerada por essa água que vem da serra. Então com certeza o benefício é muito grande. E uma água que não tem essa graça aqui é uma água que não presta. Né? E o tempo todo essa água caindo aqui vai tá ficando aerada o lugar. O né? que é excelentemente bom. outro cano de água trazendo água para o mesmo lugar para o mesmo tanque gente o Josué disse para mim eu estava mexendo aqui na beirada e pulou uma rã aqui embaixo que ele disse que se tivesse pego ela ia dar um, uma panelada de carne mas não foi dessa vez né vamos ver isso aqui futuramente bem Tá puxadinho, segundo o desejo dele, se isso acontecer, vai ser muito bom. Ó, o Josué tá ali do outro lado já lá. É garoto, hein? Aí ah, precisa de vida melhor do que essa, gente. Ó, eu me lembro quando eu conheci o Josué, eu falei assim: você não quer trocar isso aqui por, um, por uma casa na cidade? Ele ficou foi até bravo comigo, né, José? Os cachorrinhos, como sempre, estão lá na frente. Ó, que belezinha. A roça tem que ter cachorro, gente. Sem cachorro na roça é complicado. Eu vou atravessar ela pro outro lado. Vou passar num canto aqui, então eu vou desligar um pouco ela, tá? Eu vou pescar e soltar. Aí se for levar, aí é quilo, né? O Josué tá falando pra mim que ele vai fazer aqui pesca esportiva, né Josué? Isso. Ou seja, vai ser com anzóis que não tem... É, só pesca esportiva com isca artificiais. É. Mas só que eu vou tirar os anzóis de gancho que vem e vou pôr umas olhinhas sem física. Aí é, a pessoa pesca o dia inteiro. É para pescar e soltar. E soltar. Aí né? se quiser levar para casa no preço. Aí é o quilo. É por quilo. É por quilo. Entendi. Porque senão machuca muito, né? É. é verdade. é a diversão. Tem gosto de divertir. Aí você Olha, vai ser, mesmo. você vai servir alguma coisa pro pessoal? Então, Nisso não, levar devagar, mas conforme for evoluindo, a ideia é essa sim. Fazer um. Fazer um. Um barzinho, ou coisa assim? Um, é, vender o refrigerante, um refrigerante um suco natural, é pitar um filete lá, tem um, Sei lá, um, E aí você coisa, vai Cada vez, um caipira, cada vez mais você vai diversificando, né? Isso. Bom pessoal, tá aí. Assim que Deus abençoe o Josué nessa parte. Porque se tem bênção maior que Deus poderia dar, é a saúde dele, isso aqui ó. Né? Que só, não está só no sonho, ele já tem um local onde ele pode realmente iniciar a pesca esportiva. E se Deus continuar abençoando ele dessa forma, provavelmente vocês terão um lugarzinho aqui na região de Ipuyuna, para vocês então, ficar com a família no final de semana. Primeira vez que eu vim aqui, eu achei interessante isso aqui ó. O senhor Deca pegou essa antena parabólica, Tá desativado e fez essa pequena coberturazinha aqui, esse plástico. Na época isso aqui era novo, tá bem feitinho, coberto de palha. E ficou um lugarzinho que fazia uma samba muito boa para pescar. Mais água para aerar aqui. Bolsinha que a gente aí Madalena. Mas ah, você não tirou o nome, eu falei, eu não, deixa o ver aqui, uai. Aí virou, olha. Olha. Estamos prontinho para dar um passeio, gente. Lá na mina, vocês vão junto com nós? Vamos. Então vamos. Ô José, teve uma pessoa que criticou a Madalena porque saiu comigo com aquela saia daquele tamanho lá. É... Mas onde a Madalena vai com aquela saia daquele tamanho, mas tem gente que com sorte não, não vai. É verdade, uai? Então eu quero fazer um convite pro pessoal. Vamos aonde que nós vamos, vocês vão ver o mato que nós vamos cantar nós vamos <risos> que é mais do que a pedra da colonia? ah é bem tenso mato. bonito é. selvagem então, Lindo. vamos lá dificultoso de entrar não mas vale a pena né mas a hora de chegar lá tem uma surpresa pessoal não vai contar não só a hora que chegar lá pode deixar né é deixa eu só dar uma chegadinha aqui outra vez mostrar esse dois canos de água jogando aqui dentro E tá muito bonito <risos> então esse aqui Janaína que é o pé de joá? Sim, esse é o pé de joá. Só que ele tá secando, ah, né? Ele tá secando, ele já produziu bastante Né? E ah, o que acontece? No meio do mato, quando a gente chega perto de um pé de joá Desse aqui, parece um tomatinho Parece um tomatinho A pessoa tá com fome, ele é maravilhoso Sabe? Ele é maravilhoso pra comer É uma delícia come isso aqui? Se come, Madalena Mas o joá que eu conheço isso que é veneno? Não, não é veneno não esse aí, aonde é que ele chega lá no pé de um... Se tiver com fome e tal, é uma beleza. Tem até a florzinha aqui, ó. É, olha, as não florzinhas, você tá feio, né? Por causa do tempo também ele já deu, né? Eu conheço um, mas é... Ele não cresce assim, não. Ah, esse aqui é gostoso, uma delícia. Ele é bom, chega perto do pé desse aqui, assim... Você já comeu? Já comi. É muito, muito bom. Depois eu experimento, sobre. Come essa, essa frutinha vermelhinha? É, aí. A Parece frutinha, um frutinha vermelhinha. Ó, é, ali lá vem o Kaique. O pé de Joá, vem ver. Tá ali apanhando um pouco com a câmera, mas logo ele. Chega lá. Por que, que tem o nome de Joá? Você chega no pé desse aqui, você come até em Joá? Aí você não mais. Andalena, você chega num não desse aqui você come. Por aqui não? você desce, aí Não quis, não. Opa. É que tem espinho, né? É, tem espinho. Da cor da sua... Da cor Só. da minha roupa, ó, por dentro. você nunca imaginava que a gente comia isso. Nossa, é uma fruta mais gostosa que existe. Segura a câmera para a Madalena experimentar uma. Não, daí. Daí que eu experimento. Só que não vai filmar eu, né? Tem que filmar você experimentando, Joá. Achou, homem? Ô, o pé de enjoar. Olha lá, o Cícero vem vindo ali, ó. Velhinho. Tem que ter uma paciência com esse velhinho, viu? Só me dá <risos> trabalho. <risos> ó, galera, pé de enjoar, ó. A Madalena tava achando que era veneno, só ch... você chupa até enjoar. Ela tem umas... A serra dele tem umas bolinhas. Isso aqui come, ó. Cícero. Eu nunca ia passar por isso, não ia comer. Com a forma? É enjoar. É joar. joar, é, joar, joar. É, é uma delícia. Não é o joar bravo aquele que eles falam, não. É, é um. não é, né? Porque... O joar bravo é outro. Nossa, come um tá aí, Cícero. Mais. A Madalena quer comer com você. Colhe um para mim. Vou achar um para a Madalena. Esse daí é meu, Cícero. Pra ela, não é para ela, Cícero? Não. é esse daí é meu. Eu já estava de olho nele. Gente, nossa, olha só, pra quem não conhece, acho que é veneno. Isso aqui chama joar, isso aqui, cara. Meu Deus. Chama joar que acabou, como tem joar. Madalena, né? uma árvore dessa cheinha de ah, joar, tem joar? Ah, o cicinho, apanhando ali nos espinhos. Ah, com a glândula de cima. Com a glândula de cima. Né? Come aí o seu, que nossa, quero ó, a Madalena, que eu quero filmar. Ah, Eu vou tal. comer, você não vai comer? Eu é. ah, vou. Tem gosto de quê? É gostoso. De enjoar. É de enjoar? O que tem gosto de Muito hum, gostoso. Tem gosto de enjoar? Madalena fala que eu sou louco, porque tudo que fala não acredito. Olha ah, lá, o José colhendo, ele já, acolhei, já sabe que... colher, ó. Se falar que é, é, ruim, é ruim, esse é meu. Vou... Vou lá, alete, então, tá daí. eu jogo pra vocês e você pega. Enjoar, se quiser, a segunda conta a gente que... Agora a Matalena vai se plantar, eu acho. Que... Ah, vai mesmo, Taca vai lá. Faca é. aí. Eu também? Ah. Okay. Agora é a vez da Madalena comer joar. Até enjoar. A Madalena falou que era veneno, não é não? Não, o veneno é porque a gente não conhece. Então tudo que não conhece, o pai fala assim, não come não, menino, que isso é veneno. Sim, isso aqui tem gosto daquele pezinho que fala saco de gode. É, é um outro, é um outro. É uma outra fruta que também dá na mata que a gente tem. Parece um tomatinho. É. <risos> Mas sem gosto, daquela frutinha saco de gode. Aqui eles não conhecem não, Bé. Eu acho que não conhece a saco de bode aqui por aqui não. É um nome estranho, mas é uma fruta deliciosa. Aqui é antigamente o pai arrancava o lavouro de batata na, na roça e, e terra, curtura, muitos que terra de campo. Então, então nós checavamos no bar do Pérez aqui, sentávamos lá e comia até lá em do. foi novo. Aí, <risos> monte bom. E o Kaique está gravando junto comigo? Aqui é a pingueira e nós vamos depois dividir as nossas gravações para colocar no. canal. vamos lá então? Comecem a atravessar com calma, não, não vão cair para não passar vergonha. Agora mãe, que aqui, ó, Aí tá aparecendo aqueles bichinhos que fazem tocas, né? Vai, Sô José, tô esperando. Como sempre, eu sou o último. O último dos bismoicano ou o último bismoicana? Você acha que você vai só gravar, isso? Eu acho que eu vou só gravar, por quê? É capaz mesmo, com a você primeiro. Eu primeiro? É, ué. Então, vamos vamos nós. Vamos nós. Marca que eu só gravar, né? Agora eu vou errar o vidro. Ué, mas vai errar o vídeo não vai atravessar? Ah não, mas você vai dar pra você atravessar. Eu atravessei, ué. Vou pegar ele atravessando ali, ó. Ah vem ele na pinguelinha lá. Não, não vai cair não. Não vai cair não, de jeito nenhum. Por que vai cair? Segura rapaz! Pra aqui, rapaz, aqui foi pulador de pinguela profissional. Pulador de pinguela profissional, Sim, tem? Sim, mas vamos passar ali agora ou depois ele né, volta? Vamos lá. Ah, vamos já. Vamos já passar nós... aqui, né? Tá mandando mesmo, né, José? É, você deixa que a cidade de ah, aguentar. Aí a necessidade de aguentar. Vamos aqui. Vamos aqui. você você o tempo todo falou que estava chovendo eu falei não tá chovendo bati bem nela eu bati a cara nela gente eu tô descendo aqui no meio do mato eu dei uma eu dei uma uma carada uma carada nessa aranha aqui ó mas deu, meti a cara nela aqui ó ei vou falar viu Macarada, essa foi boa. Um novo termo agora. Oh, tem que arrumar um peço de pau. Mas não quero pegar mais. Quando eu falo, veio de novembro, final de novembro, dezembro. Que delícia que não deve ser, não. Essa isca aqui que o Josué colocou. Essa não deu resultado, né José? Não, essa não. Aqui eu pus, Aqui eu coloquei sete iscas. Pegou? Tá, sete, quatro pegou. Quatro não. pegou três não, né? Já tá lá em casa, levantei embora. Essa, então, não deu certo, né? Tá, aí, tudo. tá bom, então. É bom saber. Cícero, sim, sim. lá tinha uma usina. Meu sogro tinha uma usina Mas de luz. Uma usina. Meu sogro era uma usina Mas de era luz. era a usina que tinha lá. Meu sogro fez, gerava luz, gente. Verdade. Ah, tô vendo. Era uma usina. Ele sabe que ficar pertinho Depois você. Aquela laje ali, ó. Era uma usina de usina, energia de elétrica de ali, ó. energia ali, elétrica. elétrica. É. Gerador. Ah, é Geradorzinho. O exército fez. É, um homem na idade dele é sábio, hein? Sai da zona de conforto madalena, não é? mesmo? Olha aí, lá estão portando logo, que vai dar pra vocês verem aí. Gente, tem até mulher trabalhando ali, sabia? Não é só homem, não. Tô bem longe, eles nem sonham que eu tô gravando, ó. A distância. Por isso que a câmera treme. Muito longe. Perceberam a distância? E aqui a matinha. Que faz parte das terras do seu Deca. onde nós estivemos. Ó, que coisa mais linda. E ali embaixo, a cachoeira. Lá em cima, o cima. E mais embaixo, um ranchinho do seu Deca. Guarda, guardar os tratores dele. Guardar o carro dele. E das visitas que a vez chega ali também. E ali em cima, pessoal lá, ó. graças a Deus que o dia hoje está uma benção Dá para a gente andar bastante. Então eu vou apressar o passo para acompanhá-los e continuarmos nessa aventura. Que gostoso, viu? Não, eles vão passar ali? Não, tá lá em cima. Ah, foi pra Estamos cima, subindo lá em cima. Tá vendo, senhor? Entraram lá em cima, velho. Né? É, de... A casa do Josué ali. eu dei uma filha pra você? Não. Sorte de fogo, rapaz. Não, vou fogo, mas tá muito longe. Ah, faz jeito lá. Depois você pega do meu, Caio. Pode deixar, a gente divide isso aqui. O Josué que esse é olho de águia dele. Falou, olha ali ó, o que tem ali, ó. Eu vou me aproximar aqui dessa cerca. E vou parar para vocês verem os biguás. Olha lá os biguás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete biguás. E aqui tem cinco, são doze. Nós somos biguás também? Biguinhas. Nós somos águias. Deus não ar. tem biguás, tem Eu águias. Vou, vou aqui. Vamos para o ar. Qual é o rumo que nós vamos? O ar. O mato que né? nós vamos é nosso. Ali? É. Vamos aqui pelo ar, que daí, ó. Opa. Chega lá, nós pular. Ô, Josué, aqui é de separar Não, aqui é do que eu estou aqui Não Tem é? uns cavaleiros ali, gente. O rapaz vendeu um boi. Lá no um garrote, morrer, né, Josué? Moraca, é casa lá? O nome dele é... Eles vieram buscar. E deu o nome dele? Ele vende de ser é sábio mesmo. Estão levando o... os gadinhos para algum lugar para levar não. o bezerro que ele comprou, para separar, né? Vou mostrar para vocês o seguinte, ó. aqui foi plantado batatinha inglesa, nessa terra aqui e à direita dessa terra foi colhida, também batatinha inglesa esses dias. Oi bem, nós encontramos essas belas flores aqui e não sei do que se trata. Não conheço essa qualidade, como vocês podem ver, parece picão, mas eu não vi picão nenhum aqui por enquanto. Se alguém conhecer, deixa na descrição do vídeo, por favor. Estou balançando assim, vocês não reparam não. Gente, essas florzinhas que eu acabei de encontrar aqui, na subidinha. Desse morro. Eu pensei que fosse pé de picão. Porém, pelo que eu estou observando, não é não. Deixa eu ver se eu acho mais alguma aqui. Mais alguma achei. Se for pé de picão, essa qualidade eu não conheço. Porque ele é assim, quer ver, ó. A moita. É uma moita. Ó. Picão que eu conheço é diferente. E aqui tem bastante, ó. Se alguém conhecer ou se for uma qualidade de pigão que eu não conheço, coloca pra mim, por favor, nos comentários. Olha lá, lá, lá, lá os garrotes, Marinho. Estava na parte, lá, por trás. O é que rendeu? E aqueles que estão lá em cima? Entre o milho lá e... Parece que era é batata ali. O que é lá, acho que é do Dalmo? É. Caminhão que puxa leite foi lá no laticínio deixou a quantidade que tem que deixar e agora está indo embora provavelmente os tambores que está levando são tambores vazios propriedades dos filhos do senhor Deca e laticínio eu já mostrei mas não custa mostrar outra vez Ali. pode até ser aqueles tambores que o rapaz está mexendo lá, seja tambor, os tambores direitos que o rapaz deixou. Gente, aqui no alto tá um vento tão gostoso. O tempo tá de chuva, mas o vento tá uma delícia. Só pegou o gato, tá indo ali, ó. Olha eles lá. Conversando. Trocando ideia. Tem uma, moto, uma motoquinha que estava acompanhando e eles. Continua. E o gado vai sair naquela estradinha ali. Olha lá. Ô capim, não faz isso comigo, não. Olha lá, o gado lá, só que o capim tá atrapalhando a leitura da lente. Normal, primeiro plano é normal. E o caminhãozinho de leite? Tá vindo lá. Cadê, cadê o caminhãozinho de leite? Ah, tá escondido ali no, no milho. Cadê ele? Deixa eu ver. Cadê, cadê, cadê? Ah, lá o caminhãozinho de leite, caminhãozinho de leite, caminhãozinho de ferro e outras coisas, mais carregando leite né, nossa língua é interessante, lá vai ele, e atrás um caminhãozinho carregando ou levando algum animal ou vai buscar algum animal ou é daquele pessoal que tá indo com aquele gado lá na frente, alguma coisa assim ó, ali pelo visto deve ter algum mata porque porque eles estão dando uma diminuída na marcha ali. Vai sair lá do outro lado. Ó, na estradinha. Aí vem o capimzinho outra vez. Fazendo o que já fez a primeira vez. O jeito é fazer assim. Ah, querida irmãzinha. Se não me foge a, a, a memória da Bahia. Olha o que eu estou vendo daqui de longe. A igrejinha da Assembleia. Que bonitinha daqui do alto Não que não seja bonitinha De perto Mas eu digo a beleza que ela Ela tem Ao ser destacada na natureza, né? Que linda, né? Pois é, mais uma vez Lembrando da senhora, querida Ah, quero te agradecer pelo vídeo Que a senhora compartilhou comigo, viu? Sobre esposa Gostei bastante, tá? A senhora sabe do que eu tô falando Um abração Passa, abaixa, aí, você viu, na roça tem que ter até um gingado. o banho passando, Sercín? Sim, senhorita. Olha ah lá, ficou na mão, o que, que é aconteceu? Ela pegou, pegou aqui um strap. Um strap. Um, um strepo. Uma roseta. A roseta do, do arame farpado. Normal, meu filho, normal. é assim, no não... camaradinha, Deixa hein? Deixa eu tirar, moço. Pega o facão do Josué, Madalena. Não vai morrer não, viu, Kaique? Chama pela mamãe, fala: Mamãe, socorro, mamãe! O que, que foi isso aí? Encontrei aqui no da mãe, ó. Vai, vai. Eu consegui encaixar ele. Tirou? Tirou? Esse aqui é um arranha-gato. saiu. Saiu? Tamanho. Arrua o Cícero tamanho. Tirou? Ah, é daquela. Saiu o coração junto, Kaique? Saiu, saiu o coraçãozinho seu junto? Não, eu, eu mandei o um vídeo do moleque que chorava muita hora que a mãe tentou chorar o estrégo, era eu sei é por isso. É. Eu sei quê, ele abaixou aqui tinha um arranha-gato e ele não viu. Aranha A gata tá aqui, gente, ó Isso aqui é muito de arranha gata Ele não viu O, o espinho pegou na mão dele Não tá na cara que vai entrar mesmo Olha porque... os espinhos que isso aqui tem não ver assim, não ver o espinho. Olha lá, olha o tamanho daquele espinho lá Olha lá Peguei até uma abelhinha voando Gente Só quem anda na mata que sabe Um ninho de aranha Interessante, né? Olha a paciência. E dá a entender que tem um túnel que vai para cima. Porque tem folhas lá também, ó. Ou seja, deve pegar o, o que ela tem para comer lá, entra nesse túnel e vem aqui para dentro do ninho. A gente tem a tendência de pegar aquilo ali e desmontar para ver o que tem dentro, mas aí está errado, né? Não está certo. Então, mais um registro para vocês aí. Bate mais fotografia dela, bem, bate mais. O Josué disse que essa planta aqui, ó. É uma planta mostrei. venenosa. É só sair na mata com quem entende de mato, que a gente não faz besteira, né? Mostra. O Nindara. Olha lá que bacana, ó. Cita o Leonardo ali, ó. Ele fica morrendo de medo Eu queria achar o.. O caiu é que tem fobia da aranha. Eu queria achar a casa do, do avias que vocês Olha é só, gente. Que bonito que são os frutos dessa planta. Ai, meu Deus, porém. Só que tem uma coisa venenosa. Só que eu não sei onde está a carga. Eu também não ia Que bonito, né? Parece uma pitanguinha, um sei lá, uma abobrozinha. É aquele espinho de camabalento. Mas só olhar e não tocar. Tem mais? Olha que bom onde tem. Nós estamos andando aqui na mata. Só estava no chão. E jo, o Joel, o, jo, o, jo, o, jo, o, jo, o Josué com a sua sabedoria, mostrou para nós esse pé de... A Madalena perguntou pra ele, que fruto é aquele? Ele disse assim, bom, eu não conheço, mas só sei que as pombas do ar são apaixonadas por ele. Então, cada vez que eu fizer um, uma gravação dessa, vocês tiverem um nome que eu não souber, por favor, coloque, porque outros que vão ler o comentário vão aprender. É espinho de jacu, Cícero. Eu tomei esse aqui, de ah, esse é o espinho de jacu é, também... Ah, gente, chama-se espinho de jacu Aquela, ali é uma, uma aquela picanga, ali é uma mão né, de jacu, ó. Uma mão de jacu que tá colocando ali, tá vendo? Oh. Ó, tira a mão daí, a mão de jacu. Olha essa, essa aqui, ó. Deu uma dentro da outra. É. Isso é isso? Oi. Olha essa daqui, a, a ó. A Janelinha gostou. Ó, deu uma dentro da Você outra. É mesmo, é olha. verdade. Ah, é Interessante. Rir, mesmo. Bacana. Aí, gente, ó. O frutinho, que bonitinho que é. Agora que ele me explicou, pessoal, eu... Chama espinho de jacu porque esses frutos o jacu também aprecia. E o jacu, para quem já sabe, é um pássaro. Parece um galinhão. E deve ser uma delícia. Eu nunca comi, que eu me lembro nunca. Desculpa, eu estava balançando, tá? Gente, o Josué quem foi que viu? O Josué. Josué viu Parece a uma chamada guabirova. Só que eles chama aqui de guabirovão do mato. E tá carregado de fruto, e tem fruto maduro, ou melhor de vez. E a madura docinho, a é delícia. Hum. Que coisa! Ah, é delícia, é delícia. Oh, dentro parece goiaba. Mas... Agora, você deixa pra você fazer lá? Não, você descarregou a bateria, tô falando. Então, só tem mais uma bateria, agora faz mais, lá. Tem no... mais duas. Duas, Quer... vai colocar outra aqui então? Hum, vou colocar outra aqui. Tá. Que bonito, né? Ó, tá Deixa bonito. eu pegar aqui pra Madalena mostrar. E como é que você sabe a qual tá descarregada, a qual ah, que não? Que beleza, gente. Parece goiaba, mas não é, não é diferente. Mas tem o é? um gosto dela diferente de mas goiaba também? Não, não, tá descarregada qual que não. É diferente. Tem dividido o gosto. Que beleza, que gostei. Vou fazer assim, ó. Diferente, ó. Eu pego um pedacinho assim. de goiaba. Olha que cacho lindo, gente, da árvore espinho de Jacu. Parece aquela árvore que eu conheço chamada Pingo de Ouro. Parece, eu falei pra ele. Na cidade tem muito pingo de ouro, né, Bem? Uhum. Que lindo, não? você virar, que teve uma borboleta aqui voando ainda. Eu acho que é daquela que você falou pra mim. Que lindo. Ela tá sentada agora. Onde? Ali, ó. Ah, uma borboletinha. Que gracinha. Que Ela paz, voa perdendo, né? né? Ela voa, voa sossegadinha. olha, que tranquilidade. Que show de bola que você me deu, hein? Se você não falasse, eu não ia ver, não. Ela tá distraído. Mas na natureza você tem que estar atento, né? Estamos descendo aqui. Nós vamos até o que eles chamam de olho d'água. Dando um passeio no meio do mato. E o José falou assim, você vai, vai, vai gostar disso aqui agora, Cícero. Eu falei, o okay. quê? Ele falou, vem cá, vou mostrar para vocês, gente. Olha agora, olha agora a diferença. Eu estava atrás de umas frutinhas, de um cachinho, olha que beleza. Imagina um. Coloca a outra fazer. É outro me carregado. pegar onde? Capricha, Madalena, porque vai dar umas fotos bonitas. Assim? É, tira o capim da frente. Madalena tá fotografando um cogumelo do mato. Que é muito bonito, não? Né? Muito pensando, bonito. Porque tá muito.. Tá ruim de focar aqui, por causa do matinho. Tira o mato da frente, bem, senão a leitura vai tudo no mato. Aí, tira esses matos tudo, limpa tudo esses matos aí. Aí, limpa. Agora sim, agora você faz a leitura e bate. Gente, andando nesse pedacinho de mata aqui, encontramos aqui o que a turma chama de dente de leão. Eu Só vi que a cabeça de um leão. Eu nunca eu vi, vi na minha vida leão ter dente assim. Então, alguém tem que explicar pra mim. É igual o cara falando, ô oh, rapaz, mas vai cair um pé d'água. Eu falei para ele assim, que número que é o sapato do pé d'água? Cícero. Depois você vem aqui no ângulo que eu tô e olha no visor aqui, se você não vê a cabeça do leão. aí, então não, vou aí. Não coisa ele. Não. Eu tô vendo a juba do leão, eu consigo ver. Ou seja, eu tô tentando... É o pretinho de... é o focinho, aqui é a barba, assim, ó. Tô tentando imaginar uma cabeça. Não, mas uma, sem uma focar, cabeça. não foca. Desfoca ele. Ah, se eu desfocar, eu vou perder Ai, essa cara. imagem, ó. Pega a roida, não sei cair aqui. Que bonito, né? Então, quando eu era criança, gente, criança assim, mocinha. A minha mãe falava uma lenda pra mim. Seu Se palhaço, o um paizinho de. Dentinho de leão que fala, né? Dente de leão, né? Juba de leão, sei lá. Como é que é chamado? Juba de leão? Dente de leão. Dente de leão. E a assim, ó. Não quer sair? Tá verde. Não. É. Ou molhado, né? É tá meio verde. Mas quando saía tudo assim, o vento levava, era pra onde que o meu namorado morava. Entendeu? E sempre vinha aqui pra casa do Josué, sempre vinha pra Santa Rita, então tá aprovado galera, é aqui mesmo que mora o meu amor, banda de Santa Rita, é, é uma lenda que soprava assim ó, cê ia sopra... pra onde que o namorado e morava. E se soprar isso aí agora, vai pra que lado? Tá indo lá pro lado do Josué. <risos> Mas tá soprando pro lado do Josué? <risos> tá indo... Ela <risos> tá, tá... tá... soprando <risos> é, tá pro lado do Josué. Tá soprando pro lado do Josué mesmo. Olha lá, ó. Tá indo pro lado do meu irmão. Ei, Josué. Não. Vou falar pra você aí, ó. É, Josué? Ô, João, aí Ela tem... tá soprando pro seu lado, ó. Tem que ir pro seu lado mesmo, Bom, tá provado que a lenda funciona. daí que eu vou dar uma assombrada, aí. Não, eu sei, ainda é muito criança. Ué, mãe, você falou quando você era criança? Você não, não falou? eu tinha uns 12 aninhos, 12, 13 anos. Ele não falou quando era criança? É, então? Ele tem 15. Já tá na hora de pensar numa nega já, filho. Ai, ai, ai. ai. Ei, meu ai, Deus do céu, a gente ganha pouco, mas se diverte. Olha aqui, ó. Que que é? Ai gente, que bonitinho. Fui, foi embora. E andando aqui ainda, encontrei esse sei lá. Caroço. Estranho, né? Muito estranho. Nesse talinho aqui, em cima tem essa. Não vou dizer protuberância que o nome tá muito chique, mas é um, sei lá, um... Ah, tá esquisito tentar achar um nome para isso, hein? Nódulo? Ah, tô tentando descobrir alguma coisa, mas tudo bem, fica por isso mesmo. É do vai lá, que tá aqui, né? Gente, o do culto, né? aquele tá. pé de hangar lá na casa fazer do fazer na pedra, lá no mirante, fazer Josué, Eu vou lá, tem José, uma torneira, missão, né, Josué? Tem um tanquinho, um tanquinho ali, né? lá. A água sai daqui e vai lá. Ó. Pode falar, bem. aqui Olha que beleza, ó. Matinha. Olha que coisa mais linda. Que bonitinho lugar, ó. O caminho é por aí, José? É. Olha a casa de aranha na cara, hein, gente? Fique esperto, hein? Ah, Vou já. O que eu acho que é bonito nesses lugares aqui. É exatamente essas folhas, troncos que caem e formam E formam uma camada. Maravilhosa pras plantas. Esse é o cano que vai lá? Esse aqui vai na fazenda do proprietário ali, do Sônia e o que vai lá em casa é, é lá. Ah, esse aqui é o... É. o cano que vai lá. Esse é a mangueira vai lá, que vai na sua pai, casa. É do Daniel, do Isaia, do Zezinho ah, aí, e Gente, da onde que vocês vêm buscar essa água, hein? Longe, né? Que legal, hein? Mangueira preta. Olha isso aqui ó. É? Que gostoso de pegar. Que coisa bonita não. Aqui é uma área preservada, Cícero. Tem que ser, né? Ô, oh, Madalena, isso aqui é uma orquídea. Isso aqui é, é de fazer é, aquele negócio. É uma orquídea. Negócio, não é, é um orquídea sim. É. Isso ah. aqui é um musgo. É um. Que delicadeza, né gente? Vocês nem imaginam o que é isso, né? Meu Deus, como eu vejo a tua perfeição nessas coisas! Não é nem pra focar e subir a câmera muito rápido, mas olha que coisa mais linda! Parece um jardim suspenso, e é isso aqui, ó. Entenderam agora? Quando eu aproximo aqui, ela vai desfocar, desfocou, o que, é que eu tenho que fazer agora? Desligar a câmera, daí eu liguei a câmera, optei pelo recurso de aproximação máxima e dá isso aqui que vocês estão vendo, você vai devagar para fazer a leitura e ela vai fazendo a leitura. Muito, muito bonito, Totalmente né? maravilhosa, sem poluição. Olha o que a Janene está me falando, gente. O tronco dessa árvore. E um, outras, né? Tem Entre uns tons outras, de... de avermelhados é. no meio. É sinal que a natureza está muito pura. Ela está muito limpa. O ar é totalmente puro. Não tem poluição, não tem nada. O um ambiente aqui é extremamente saudável. Muito Por isso bonito. que é assim. Muito é a natureza de Deus. A Madalena passando ali, ó. Opa! Segura, Pio. Agora vai eu. Passando com um monte de coisa, na mão. <risos> Tem que poder segurar a Eu tô de chinelo, gente. é frescura. Quantos metros de cano vai daqui lá, José? Vai é na metade? É. Dois mil metros. Dois mil metros? Dois mil metros. José falou que provavelmente essa mangueira aqui tá levando água pra outra... Outro sítio, gente, ó. Vamos, nega. Vamos, vamos pra dentro da mata. Vermelhado da árvore lá. Essa, essa correlha é da Você, mina, sim. Oi? Isso aqui parece aqui tudo a é toda mina. Aqui para rir não tem rio, não tem nada. É tudo mina. Ah, é tudo é mina? É da mina. Então vamos lá na mina. Aqui os canos, gente. tá vendo? Para comprovar o que o José tá falando. Olha os canos aqui, ó. Ó. Cano a gente pode mais de borracha, né? Mangueira preta, sei lá. Tá? Quando rompe, eles têm que vir fazer isso, ó. Colocar uma conexão aqui, ó. Às vezes a própria chuva, né, traz madeira, um pedaço de pau. Bom, quem mora na roça na beira d'água sabe disso. Aí rompe, acaba a água lá, alguém tem que vir aqui com farolete à noite, ou coisa nessa linha, porque não pode ficar sem água. Olha isso aqui, ó. Eu relei aqui, ó. Orelha de pau, isso aqui que chama? Interessante, é. Chama de orelha de pau mesmo. Parece uma folha. É. Olha o cantar da cigarra, que lindo bem, ó. Ó. Interessante, né? O sol agora tá vindo. Vamos lá? Vamos lá. Tá. Está comprando bota de borracha para isso. Uh. Opa! Parece que tomou <risos> Pitu. Que árvore que é essa, Josué? Hã? Pinheiro. É um pinheiro? É mesmo, não tinha reparado pro alto não. Aí, okay, passando aqui na água. É, vai, vai, vai, vai. olha Olha ali, ô Cícero, dá limpa. Coisa mais limpa da lena, não? Já de e já, lá é em, que cima. Aqui mesmo. Lá em cima. Agora Quero corvinho com você pra vocês pela hora. Isso aí não é corvo, filho. Isso é água de mina também. Tá é, mas é corvo. Brota da mina, gente. É, mas é corvo. Olha lá.